Eu venho de um dos mercados muito tradicionais, não é? Uh, mercado imobiliário, trading, portanto, estava financeiro, estava um bocado, são, são mercados que agora, já se ouve falar muito uh, desta disrupção digital, uh, Revolut, uh, afins no mercado financeiro e no real estate também já temos muitas startups uh, a inovarem, portanto, eu comecei a sentir uh, mais de perto e, e a vivenciar todos estes momentos uh, disruptivos uh, digitais quando comecei a abraçar o projeto da Spot. Um, foi, foi nesses primeiros pés, pés de entrada que comecei a sentir toda esta inovação e todo este mundo. Porque comecei a ir a muito mais conferências digitais, uh, de inovação, de interação. Uh, comecei a, a vivenciar muito mais estes momentos e comecei a perceber que existia, que realmente isto era uma, uma realidade um, e para a qual o mercado e o mundo se têm que adaptar, não é? um, Foi a partir daí que comecei depois também, ao mesmo tempo, queria, que ia, a, a Acompanhando os outros mercados, que, que, que o bichinho ficou sempre lá, comecei a perceber que existia muito esta esta inovação e esta disrupção e foi a partir daí que comecei a dar os primeiros passos. Ou seja, comecei a entrar de cabeça neste mundo e comecei a, a descobrir um mundo que não estava nada à espera. Uh, pois nós, nós muitas vezes estamos a vivenciar estas, estas inovações e esta disrupção digital sem saber que estamos, não é? Uh, parece que já faz parte do nosso dia a dia uh, e foi, foi um bocado assim. Claramente nos últimos, nos últimos tempos tem sido no, no mercado financeiro, um, sei que nós estamos aqui a falar da Spot e do mercado de marketing digital, uh, que, que obviamente também tem muito impacto e vai ter um impacto grande na sociedade, esperamos que a Spot possa contribuir para, para, para isso, mas senti bastante, principalmente neste último Web Summit aqui em Lisboa, um, ao visitar, já tinha algumas noções, mas não tinha noção de, da quantidade de inovação e de disrupção digital vamos ter no, no mercado financeiro, que já o estamos a, a viver, um, mas muita, muita inovação. Não só no mercado financeiro, mas o que, o que tenho sentido bastante também, tem sido no mercado do desporto, onde cada vez vemos mais, e na indústria do desporto, onde cada vez vemos mais movimentos de, de valores superavultados, não é? valores uh, enormes por transferências de jogadores e etc. Um, e acho que isso está, está a entrar bastante também nos clubes, nas ligas, Uh, tem, tem, tem, é uma indústria que também acompanho de perto e tenho sentido que, que a disrupção digital tem, tem afetado bastante uh, este mercado também. Os clubes, as ligas têm, têm entrado também de, de cabeça. Portanto, eu destacaria neste momento a indústria do desporto e o mercado financeiro, não esquecendo nunca que, que, que o marketing é abrangente a, a estas duas indústrias e, portanto, que, e que é muito através destes departamentos que, que se inova também. Eu sou uma pessoa que ainda vê um bocadinho de televisão, mas uh, tenho muita convivência com, com, com uma geração ainda mais nova e também outros colegas da, da, da minha geração em que isso já não é uma realidade. Uh, o consumo é feito muito de forma personalizada. As pessoas estão mais interessadas em ver uh, uma série específica sobre um tema específico, um documentário específico, e à hora que querem, ou seja, não gostam de programas, de, não, isto só vai dar à meia-noite, só vai, só possível ver à meia-noite, ou mesmo que possa voltar atrás, não é, não é, não é muito aí que estão interessados. Vejo que existe um, muito mais este, esta personalização de conteúdo e de visualização deste conteúdo, uh, e portanto o consumo vai tem mudado de forma abismal, podemos ver isto com as novas plataformas de vídeo, não é? é a Fox+, Plus é a Netflix, que é mais conhecida, HBO, agora temos a entrada do Disney+, Plus que fez a aquisição da Fox não é? por bilhões, 20 mil milhões ou mais, portanto, estamos a perceber que toda a indústria se está a movimentar para o lado mais personalizado de conteúdos, que é o que o consumidor e as novas gerações procuram, não é? nós queremos consumir queremos consumir o que queremos, não é? sem, sem terem que nos impedir, A seja, passar a parte do push marketing para o pull marketing também é uma, é uma, uma entrada interessante de, de, de explorar, mas é, o consumo está claramente a, a, a modificar e a, a evoluir. Agora falando aqui também de um bocado do mercado português, o investimento em publicidade, na, na, na versão hold, ainda é feito de forma muito agressiva. Ou seja, quando, quando eu penso que nós vamos acordar um bocado e perceber o que está a acontecer noutros mercados, isso não acontece, acontece exatamente o inverso, que é veja as empresas ainda investir mais na publicidade uh, old school e eu acho que isto vai levar, chega a um ponto em que, que, é, que é impensável continuarmos desta forma, um, basta vermos a situação que estamos, que estamos a vivenciar com algumas uh, televisões uh, em Portugal e com, com alguns dos jornais também uh, que temos em Portugal, mas um, não só em Portugal mas também no resto da Europa, não é? Um, mas acho que é urgente Podermos uh, abraçar uh, novas ideias, e ideias inovadoras, tendo sempre como centro de atenção o consumidor. Não é? Nós temos que perceber que o consumidor já não está interessado muitas vezes no, no, no, na publicidade, não é? que é feita aos dias de hoje, mas se pudermos transformar essa publicidade, nunca matando a publicidade, para uma, para uma forma, uh, de, para uma experiência diferente, inovadora e com, com algum sentido de, de indireto também, acho que acho que faz todo o sentido. E é nisso também que entra a startup da qual, qual faz parte, a Spot, nós queremos permitir ao consumidor poder fazer o consumo uh, dos conteúdos que está a visualizar à, à sua maneira, quando quer, quando apetece, uh, e é, é para isso estamos a trabalhar. Portanto, acho que todo este mercado vai, vai levar com uma boa inovação uh, digital, Uh, e esta transformação digital vai ser uma realidade não só para, para as televisões, como para os jornais e para os polícias em Portugal. Portanto, nós, nós sentimos muito esta literacia, uh, que eu acho que vem de, de, desde o topo à base de, to, de todas as estruturas organizacionais uh, que trabalham com, com, com, com vídeo, com, com, com esta inovação digital, mas que não, não sabem bem o que, o, que, que tipo de impacto é que pode ter esta tipo transformação e ainda vivem muito. Uh, nos dias de ontem um, e não tenho muito este conhecimento. Cabe-nos a nós, às vezes mais, <risos> mais conhecedores do, do mercado e desta, desta, da, da inovação e do, que, do que vemos lá fora. Eu, como pessoa viajada que sou, um, sinto que, que existem mercados que já estão a ser, que já não são first movers, em que já têm isto consolidado e que nós temos que rapidamente também adaptar-nos e, e, e, e ser um bocado first movers neste sentido. Um, se nós conseguimos ser first movers, em muitos outros mercados, em, em muitas outras indústrias, como é o caso do, do mobiliário, do turismo, uh, em que nós somos realmente, uh, estamos justamente no auge, estamos no pico uh, destas indústrias e conseguimos inovar e, e dar uh, ao consumidor exatamente o que eles querem e procuram. E temos sido case study, porque ela tem sido um case study em muitos destes mercados, para, para, para, para, em muitas destas indústrias para todo o mercado europeu. Acho que hum, também temos que o que fazer e acompanhar nas restantes indústrias, como é, como é a indústria do marketing, do vídeo do digital uh, e transportar estas, estas, esta, esta inovação e este conhecimento todo para dentro das organizações, que não acontece hoje. Nós hoje, quando visitamos, já, já tive conversas com, desde CEOs até, até estagiários, em que, em que esta perceção e esta noção de transformação digital e de novos, novos meios de consumo uh, ainda não é uma realidade, infelizmente vejo também muitos retailers a conseguirem inovar no consumo físico com as apps e com as entradas com as apps e fazer as compras diretamente pela app, quase sem, quase sem estrutura humana nestes espaços mas que a parte digital de vídeo transformação não tem, não tem acompanhado portanto acho que tem que existir um balanço e este balanço passa pela parte educacional acho que tem que existir uma educação do mercado Uh, mas a educação do mercado só pode acontecer quando os players que têm essas ferramentas para educar o mercado lá lá chegarem e uh, eu sinto que existe muito essa essa noção fora fora de Portugal uh, não quero dizer que Portugal é o único país assim não é na Europa mas que somos tão bons em tanta coisa temos também ser bons e pioneiros uh, no resto das indústrias e temos todas as capacidades para isso nós vemos que nós temos N casos de empresas que eram as maiores do mundo e que, por não se adaptarem aos tempos, uh, desapareceram. Um o caso mais falado hoje em dia é Kodak, uh, mas existem, temos uma lista ínfima de, de, de, de, de casos uh, similares. Um, acho que eu, quando visito estas estruturas muito grandes empresariais, Sinto que os CEOs e, e mesmo os próprios diretores estão muito preocupados em mostrar os resultados ao final do mês, de, de, de atingir aqueles objetivos e às vezes estão tão fechados nesse mundo que se esquecem do, do, que, do que os rodeia, do que realmente o consumidor procura. Ou, não é? e, e, e o que acontece hoje é que quem realmente tenta inovar e tenta pensar no consumidor, os resultados podem não ser a curto prazo, mas eu acho que até muitas vezes tem impacto a curto prazo, só houver o um investimento correto. Um, mas a médio e a longo prazo estão lá de certeza. Uh, Fala-se muito do, do, do Steve Jobs, da Apple, uh, a inovação que ele, que ele, que ele mete na, na, nos computadores e na, na tecnologia tem um crescimento brutal porque foram dedicadas ao, ao consumidor. Ele teve uh, a capacidade de perceber uh, quais eram as vontades e as necessidades do consumidor e adaptar isso com uma inovação dentro da empresa que tem que existir, mas a inovação tem que ir dos, do zero ao, ao um, ou seja, tem que ir de base, é quase estar dentro do ADN da organização, estarem à procura de novos métodos inovadores uh, e de novas maneiras de, de, de, de, de, de serem disruptors e first movers na, na, nessas ações. Uh, temos, que, temos que ter tempo uh, e espaço dentro destas organizações de investir na inovação e, ao investir nesta inovação, permitir que exista uma educação do mercado. É, ou seja, eu acho que são dois pontos que têm que estar, têm que estar muito balanceados: um, em que o mercado só pode ser educado se estas grandes organizações, se estes grandes players, tiverem, forem, forem movers e, e, e darem a atenção necessária para a revolução industrial, uh, industrial uh, para a revolução digital. Eu ainda há pouco tempo estive num programa é, super interessante da Nova, é, sobre cenários é, e o impacto todo desta, destas novas realidades no, no, no mercado, é, que foi muito interessante. E, e a verdade é que vamos ter postos de trabalho com, esta, com a automação e com esta revolução digital que vão que vão desaparecer, mas que vão vão aparecer novos postos de trabalho, novas adaptações que vão ter que ser feitas no mercado e que vão ter um impacto a curto prazo. Um dos estudos que estiver que, que, que, estive, que estive a analisar tem a ver com o impacto da automação na, no mercado no mercado de trabalho e podemos ver isto, por exemplo, uma das profissões com mais pessoas no mercado norte-americano é a de caminheiros Uh, a Tesla agora começa a lançar caminhões autónomos. Portanto, estes caminhões vão começar a desaparecer lentamente e vai ter um impacto brutal na economia. Portanto, aqui existia uma adaptação, não só na economia, porque não é só nos caminhões, é tudo que está, as paragens que existiam, os cafezinhos, todo o caminho que era feito. Portanto, mas, mas isto abre portas a novos, a novos trabalhos e a novos, a novos métodos de, de, de, de trabalho e de profissão, profissão não é? Um, portanto, eu acho que o mercado, eu acho que a educação, o sistema educativo, está muito muito, muito uh, antiquado. Ou seja, nós vemos evolução em tudo, mas não vemos grande evolução em educação, ou se vemos, são, são, são migalhas. Um, sou, através, não tenho filhos, mas sou através de, de colegas meus que já, que já são pais, que já existem novas escolas com novos meios e novos métodos de, educacionais. Uh, muito ligados à, à parte de código, ou seja, já entram um bocado neste mundo de digital, mas a minha geração, e acho que as gerações, uh, ainda as próximas duas gerações, ainda sentem um bocado essa, uh, esse mundo antiquado no, no, no sistema educativo, que, que não nos prepara realmente para o mercado de trabalho. Nós quando estamos no nono ano temos que decidir uma área, escolher uma área, a partir daí acaba-se o 15º ano, mas para a faculdade muitas vezes Mudamos de curso, não temos bem ainda noção do que queremos fazer, porque eu acho que no mundo em que estamos, como tinhas dito, precisamos destas de soft skills. Não podemos estar só focacionados na ok, vou estudar isto, vou estudar uh, aquilo, Y, X, Y. Nós temos que estar muito mais abertos um, e ter estas soft skills, porque vão ser estas soft skills que nos vão permitir uh, estar neste mercado e no, e no mundo do trabalho. O que acontece é que hoje. Qualquer um, indústria ligada, por exemplo, à, à, à física ou à ciência uh, ou outro tipo de indústria, estão todas, estão todas conectadas e só através destes soft skills é que vamos conseguir uh, pertencer ao mundo e, e adaptar-nos ao, ao mercado de trabalho. Portanto, acho que há essa necessidade de um, cada vez mais inovar no sistema educativo, e é a educação que nos leva a tudo, não é? portanto, através da educação vamos poder uh, ter outros, outros mais e noções de inovação no mercado de trabalho. Tuas podes ter muitas indústrias de trabalho, finance, finanças, real estate e marketing, ou vídeo, uh, ou digital, mas são os soft skills que nós vamos absorvendo uh, no processo educativo que nos permite adaptar e fazer estas conexões, porque o real estate ao mesmo tempo está ligado ao digital e o digital está ligado ao financeiro, não é? e o financeiro está ligado a outra indústria, portanto só através dessas soft skills é que vamos poder nos adaptar e mexer no, no, no mercado de trabalho que é um mercado cada vez mais exigente, rápido, uh, portanto temos que, temos que estar preparados para, para para o que vem. O que nós estamos a viver neste momento é que os carros vão se tornar autónomos, não é? Com inteligência artificial, com toda esta inovação e realmente não sei até quanto é que vamos realmente precisar de carta de futuro, não é? Não sei se vai ser a curto prazo, acho que não, mas a médio e longo prazo é algo que nós temos que ter em atenção porque a hum, automação é uma realidade um, e leva-nos a, a perceber de que forma é que, que realmente uh, a carta ainda faz sentido. Agora indo não um bocadinho a este tema mais específico. Mas é um, isto adapta-se, o facto de não querer tirar a carta, adapta-se a qualquer outro tipo de, de, de atividade que vai começar a deixar de existir um, ou que deixar de ser preocupação ou uma, uma necessidade uh, nos dias de hoje. E isto vive-se muito na minha geração e nas gerações que, que aí vem. Uh, mas que ainda está um bocado enraizado, uh, em gerações mais, mais velhas, uh, mas, que, mas que é uma realidade que nós vamos ter que estar preparados para a vivenciar. O que nós temos é que perceber até que ponto é que, é que podemos ir. Eu acho que depois aí um bocado pela consciência humana e de tentar levar um, toda esta inovação dentro do AI, de, de biomedicina, para pontos favoráveis, mas até que ponto é que nós queremos que a sociedade se torne toda uh, no, em robôs, não é? Porque já se ouve falar, e isso foi uma realidade na China, em que as pessoas podem, com transformações no ADN, um, perceber se querem um filho loiro de olhos azuis, com 1,80m, com capacidades cognitivas acima da média. Portanto, acho que isto aqui, uh, acho que é aí que vai ter que ser um entrave e a legislação vai, vai, vai aparecer. Um, de forma a impedir que seja uma coisa uh, que, que, que vá abranger por todo o mundo, mas eu acho que, acho que aí vai partir também um bocadinho a nossa consciência humana de, de equilibrar aqui um bocado uh, a inovação, porque eu acho que aí já passam já passa um bocadinho os, os valores uh, de, de, de humanos. Não é? Tu estavas a dar um caso específico de, de, de, de imprimir o um novo fígado, Uh, acho que aí sim, tudo o que for para benefício da saúde humana e prolongamento do nosso envelhecimento, uh, acho que faz todo o sentido. Todos nós queremos viver mais uh, e com, com saúde, não é? portanto, tu, acho que isso faz todo o sentido e tem todo o interesse. Uh, acho que tem que existir esse equilíbrio e, como é óbvio, já já, já existem trabalhos que estão a ser feitos nessa área para, para acalmar e balançar um bocado esse mercado, mas que é sem dúvida um mercado interessante e, e é mais um exemplo do impacto da indústria digital e da inovação, seja da AI, seja de machine learning, na sociedade. Falaste da China, agora vou pegar aqui também no outro ponto, em que também na China temos tido cidades que já funcionam muito com, com, com score points, ou seja, as pessoas que nascem com 100 pontos, por exemplo, e são descontados ou somados pontos de acordo com, a tua, com o teu comportamento em sociedade. Uh, não sei se me sentiria bem com isso não porque é? uma pessoa já não, já não tem essa liberdade para, não temos liberdade, deixamos de ser liberdade uh, ou temos uma liberdade mas está muito oprimida uh, portanto não sei até que ponto é que isso pode ser um, algo interessante para para a, nossa, para a nossa sociedade e para o mundo atual mas que é uma, uma realidade depois está a acontecer portanto temos de estar preparados para todos estes novos desenvolvimentos mas também nós sabemos que nos dias de hoje nada é privado e, e portanto, uh, temos que nos começar a habituar ao que vem e a todos estes novos desenvolvimentos, que têm um impacto não só nas indústrias, mas também nas sociedades e na maneira como vivemos uh, os dias de hoje. E são essas prevenções que os governos estão que estão a tomar que estão a fazer uh, que a Libra, não é? É Lira ou Libra? Libra. Que a Libra não tenha, um, não, não esteja ainda ativa e que seja nos, nos mercados, não é? Uh, acho, que, que, acho que existem muitas, muitas entraves governamentais neste momento para que isso aconteça. Não sei até que ponto é que vai avançar ou não. Uh, eu acho que vai avançar. Uh, vai ter um impacto enorme. E acho, mas eu acho que cada vez mais vamos ter uh, estes cenários uh, no mundo em que de, de super monopólios, não é? De mega, hiper monopólios. Portanto, estas empresas conseguem na altura, a IBM foi um bocado restringida no mercado norte-americano e daí terem aparecido as Googles e Microsofts da vida. Mas eu acho que, acho que estamos a perder um bocado desse controlo, uh, apesar de existirem essas restrições governamentais que estamos a, a, a viver, acho que, acho que estamos, vamos perder um bocado desse controlo e acho que vai ser uma realidade e que é perigosa, não é? Quando nós deixamos muita informação e o controlo da, da sociedade humana numa, nas mãos de uma empresa, Bem, o poder é, é enorme uh, e já vimos o impacto que isso tem em eleições e em, <risos> em rumos de, de, de vida, não é? Com a, com a eleição de do Donald Trump, do Bolsonaro, uh, não estando a favor ou contra essas eleições, estou simplesmente a falar do impacto que, que o digital e que, que essas empresas tiveram uh, na, na visão dos, dos eleitores, Uh, acho que é perigoso, não? É? Uh, temos vindo a assistir que é, que, é, que é perigoso, é terreno que ainda não conseguimos palpar como deve ser. Portanto, deixar isto nas mãos de uma pessoa, uh, acho que não, que não, que não, é, que não é, que não deveria ser o futuro, mas que nós não o controlamos ainda. <risos> eu sou um fã uh, desta desmilitarização, um, até porque o não ando com dinheiro hoje em dia, eu pago tudo com o cartão, eu acho que já quase cartões uso, eu pago tudo com o telemóvel hoje em dia e é tudo de uma maneira muito, muito simplificada. Isto para o dia-a-dia -dia é ótimo, agora nós, e para nós, meros consumidores, isto é uma realidade ótima que nos permite, ou seja, tudo que vem a facilitar o nosso dia-a-dia, -dia, tendo em conta os dia -a -dia, o, o, o nosso dia-a-dia, -dia, que, é, que é sempre uma correria, vem, é uma facilidade e, e é ótimo. Um, agora, nós temos é que às vezes parar um bocadinho e pensar no que está por trás desta, desta mecânica toda. Uh, não só ligado, isto é um tema já muito batido, à proteção de dados e a toda a informação que, que, que passa aqui, né, como, como se em backstage, uh, por estas grandes empresas, por estes monopólios uh, que estão a, a, a, a, a criar uma disrupção enorme no mercado financeiro, mas também ainda agora aqui um bocadinho ao ponto que estavas a referir, deste desnível macroeconómico com países ainda em desenvolvimento, o continente africano, por exemplo, eu acho que isto tudo tem, tem um impacto, seja direto ou indireto. Nós hoje paramos e vemos este impacto nas sociedades com revoluções e com, com revoluções políticas, mas que se formos a ver indiretamente tem todo, tem todo este impacto, todo este impacto de, de, digital no sistema financeiro e imobiliário Está por trás destas, destas revoluções e manifestações. Sei lá, nós paramos, se pararmos um bocadinho e formos ver o mapa-mundo, nós temos revoluções que, é, que é muito em termos políticos, mas que também podem ter esse impacto, no Chile, uh, o Médio Oriente também está, está, está num estado caótico. Ou seja, se nós pararmos um bocadinho, vemos que existe, por um lado, muito esta revolução digital, e inovação e facilitismo e hoje pagar tudo com um telemóvel, mas por outro lado, estamos a vivenciar uh, revoluções. E manifestações uh, no, no, no, na política que não, que não estávamos a, a vivenciar há 20 anos, não é? Ou seja, parece que se e ligarmos as notícias, uh, o mundo está, está, está completamente caótico, não é? Uma revolução, uma revolução digital exorbitante, enorme, e ao mesmo tempo uma instabilidade política um, enorme também. Ou seja, em que ponto é que aqui estamos? Um, ao mesmo tempo, eu acho que. E agora ainda aqui a parte macroeconómica, acho que o impacto que isto vai ter na, nos continentes em desenvolvimento, vou pegar um bocado o continente africano, que é um continente em que nós muitas vezes não temos uh, as condições básicas de vida, saneamento, uh, estradas, água potável, ou seja, vamos a esses limites e grande trabalho também da fundação do Bill Gates nesse nesse, nesse nessa indústria e nesse, nesse continente africano. Uh, que tem acompanhado também eh, alguns comentários e tem sido uma coisa fenomenal o trabalho que ele está a desenvolver, o investimento tem feito uh, um, é tirar o chapéu o um, que eu acho que vai acontecer olhando aqui para um lado mais macroeconómico é que o continente africano uh, não vai passar uh, pelos níveis todos que o continente por exemplo europeu passou de evolução e vai, vai simplesmente dar de imediato o salto, ou seja um, vai começar a ter estas estes saneamentos uh, acesso à água potável já com a revolução digital, ou seja um, e agora aqui um bocadinho a parte do trabalho do Bill Gates, uh, ele não vai tentar resolver os problemas de raiz como nós europeus ou no continente americano foi resolvido, norte americano foi resolvido, nós ele faz muita, As sanitas, já que não temos estas possibilidades de criar saneamento e de investir, investir trilhões para, para, para levar o saneamento ao, ao continente africano, vamos inovar Portanto, já se vê o impacto dessa revolução digital nestes continentes ainda muito em desenvolvimento. Um, uma sanita que funciona sem água, é? isto, isto parece impensável, mas é o que ele está a transformar e foi, foi uma das, das inovações um, da fundação no, no, no continente africano. Um, a radiação uh, de, de doenças, como o pólio entre outras, uh, através de, de, de inovação. Uh, não é? Portanto, é, é super interessante ver que os países mais desenvolvidos estão com um crescimento brutal em termos digitais e, e, de, e tecnológicos que permitem que esses avanços sejam aplicados de forma imediata em continentes e em países em desenvolvimento e que faça com que estas pessoas e que estes continentes não tenham que passar, se tivermos aqui um gráfico, não, tenham, não tenha que ser uma coisa exponencial, mas uma coisa muito direta, para, para, para, para, para estes países, ou seja, acho que ao mesmo tempo é interessante ver, ver esta, este, o impacto da, da revolução digital e da tecnologia na, na sociedade e em países de desenvolvimento em desenvolvimento em funções tão básicas, não é? como o acesso à água potável, como a redução de doenças que nós nunca esperámos que existissem, com, com o desenvolvimento do saneamento de, de, destes países, portanto, acho que, acho que é muito interessante ao que estamos a assistir e ao, ao salto que estes continentes e países em desenvolvimento vão, vão dar um, com o apoio da tecnologia e da inovação. Lá está outra vez assustador, um, vermos todas essas guerras comerciais, mas também, um, se seguirmos alguns documentários e algumas notícias que vemos por aí, uh, esta guerra comercial também tem impacto no digital. Uh, tem impacto no digital e na tecnologia. Nós, nós tínhamos... Uh, temos vários casos de um, transformações que iriam passar para, que iriam ser implementadas pelos Estados Unidos por empresas norte-americanas na China, mas que foram cortadas uh, por esta guerra comercial, não é? Uh, portanto, esse, esse impacto está lá. Um, também relativamente à, ao AI na China e à, e à evolução, uh, eu, e aos carros elétricos, já não serem também uma novidade, isto, isto está tudo relacionado uh, com o facto da sociedade chinesa não ter quase uma proteção de dados ou de informação. Portanto, vamos lá ver, o AI e o Machine Learning vão, vão, vão, vão evoluindo e vão uh, se tornando cada vez mais eficientes e eficazes com, com a utilização destas ferramentas. Um, se nós vemos esta utilização ser quase uh, aberta e quase um, imposta num, num, num país como a China, uh, e nós não o vemos nos Estados Unidos, não é? porque existe muito mais relação e regulamentação um, neste sentido, um, é normal que esta evolução se torne muito mais exponencial uh, e que o impacto que eles possam transmitir uh, no mundo seja muito mais uh, acelerado na China do que, do que nos outros países. Os Estados Unidos sempre foram, uh, sempre gostaram muito, vamos lá ver, eles sempre gostaram muito de, de, de inovação e de, de, de disrupção, mas, mas quando são eles, não é? eles têm que estar sempre lá no, no, no ponto isto, ir à lua, etc. eles têm que estar lá sempre primeiro. Uh, e o que nós estamos a assistir agora é o é um inverso e isto está a causar muitos problemas políticos uh, e, e já lá vamos, mas partindo aqui um bocadinho para o 5G, não é? que é a nova transformação tecnológica uh, que vai ter um impacto enorme uh, e vai ter que ser completamente também uh, regulamentado uh, tem que haver uma legislação para portadas do 5G, porque eu acho que as, pessoas não, têm, acho que as pessoas, 90 das pessoas não têm noção do impacto que, que, que o 5G pode ter na nossa vida um, e é algo em que nós temos assistido um bocadinho na televisão, mas sempre perceber o porquê, que a Huawei uh, ultrapassou, uh, vamos dizer, pela primeira vez nas revoluções tecnológicas e nas revoluções tecnológicas, industriais, não é industriais também, um, ultrapassou uh, os Estados Unidos um, e tem um sistema muito superior uh, ao, ao, ao que está a ser lançado pelo, pelo, pelos Estados Unidos. Portanto, daí toda esta guerra e todo este uh, impasse Uh, comercial entre a China e os Estados Unidos, pois, e, e também assistimos a CEO ser uh, presa uh, nos Estados Unidos, a uh, CEO do, da Huawei, portanto, isto pode ser um indicador de que, de que uh, o mundo como o conhecemos hoje vai mudar, pois o, o pioneiro e, e, e, os, e os donos da, da, da revolução, os donos da revolução, não vão ser os Estados Unidos, mas sim pela primeira vez a China, e que como é, que nós vamos, como é que nós vamos assistir a este equilíbrio e esta evolução uh, do 5G, uh, não sei, estou curioso para assistir, ao mesmo tempo, eu, eu, não, eu acho que vai ser um desafio para todos nós percebermos um bocadinho mais e ver com o 5G, mas acho que a Huawei aqui uh, destacou-se e vamos ver um novo, um novo país, a comandar esta revolução tecnológica, que é sem dúvida a China. A China está claramente a querer se destacar aqui neste, nesta indústria e nas revoluções tecnológicas. O investimento que eles também fazem é enorme, mas é um investimento que não, que não, que não é de agora. Isto, nós, nós vemos as coisas já montadas, mas isto é um investimento e é, e é um trabalho de casa muito bem feito por parte da de, de, de China ao longo dos anos, ou seja, eles estão a preparar isto há mais de 10, 15, 20 anos que estão a preparar para esta, para esta revolução tecnológica, um, que vai ter um impacto enorme no mundo um, e sem dúvida, isto é um trabalho de casa já muito bem feito muito bem estruturado, muito bem pensado e que está, que está a colher os seus frutos hoje uh, o investimento, enquanto os chineses estavam a fazer um investimento na tecnologia e nesta inovação um, se calhar nós nós não, não, não ligámos tanto nós quer dizer, nós, porque nós estamos sempre a ser regidos pelos, pelos Estados Unidos não é? nós não, não, não demos tanta importância e hoje estamos a perceber a importância que isto tem Uh, no mercado e na, na, na, no dia-a-dia -dia das pessoas e, portanto, acho que, hum, acho que chegámos um bocadinho tarde. Um, quanto europeu, enquanto europeu, nós estamos a ver que a Europa, vamos lá ver, a Europa agora vai ter que se balancear uh, e, está, isto, e, e, e, e quando comece, começamos a tocar este balanço, uh, começamos a assistir a um aperto dos dois lados, não é? porque até em termos uh, geográficos, temos dois monstros, um de cada lado, a apertar a Europa. Não é? Portanto é interessante perceber, uh, vai ser interessante ver como é que nós vamos reagir aqui. Eu acho que isso faz sentir um bocadinho já com a saída, com, com, ou, ou vamos falar muito no Brexit, não é? Que, que é uma realidade. Portanto, se, será que isso também é o, é, o mercado, é, o, é o UK a querer se distanciar um bocadinho de, de, de uma posição europeia uh, e como nós sabemos, são, são velhos amigos, e juntarem-se um bocadinho aqui aos Estados Unidos e não terem que ir pela tendência europeia? Porque nós sabemos que Portugal, está a abraçar, apesar de manter as relações com o mercado norte-americano, nós temos vindo, temos vindo a assistir a uma tendência cada vez mais uh, Portugal-China, Portugal, China, não é? Uh, portanto, eu acho que nós vamos abraçar, já, já abraçamos o 5G uh, da Huawei, portanto, eu acho que nós vamos abraçar, e não só a Huawei, é no mercado imobiliário, no, mercado, uh, no, no impacto do turismo, nas grandes indústrias portuguesas, desde as telecomunicadoras à... à as rém, ou seja, nós vamos ter, hum, nós vamos, eu acho que Portugal uh, vai abraçar a China como, como, como realmente como um parceiro nesta revolução tecnológica. Estou uh, curioso para ver como é que se vai posicionar a Europa no meio disto. Uh, mas nós estamos ali no, no, no limbo, não é? E estamos, vamos ter que saber gerir, como bons europeus sempre soubemos gerir bem estas situações. Uh, portanto, eu acho que nós vamos ter que gerir, vamos ter que gerir isto com atenção. Um, se bem que estamos numa posição também, em termos financeiros e económicos, político-económicos desconfortáveis, vemos uma Alemanha cada vez mais no ponto de recessão, não é? uh, se assim se pode dizer, uh, instabilidade com o Brexit, uh, desemprego e, e a economia italiana, um, Portugal e Espanha escondem um bocadinho o crescimento económico pelo turismo e pelo boom que nós estamos a ter aqui no, no turismo, que é diferente do imobiliário, mas que lá está, uh, e que também está a ter um impacto na sociedade, não é? Uh, acho que isso depois fica para outra conversa e para outra altura, mas sem dúvida vai ser interessante ver o posicionamento europeu nesta batalha uh, americana norte-americana e chinesa, norte e chinesa. Um, mas eu acho que nós temos que perceber que, que hoje, neste momento, quem está a comandar esta revolução é, é, são os chineses, e, nós costumamos dizer que, que temos que nos juntar aos mais fortes. portanto Neste momento, às vezes, assim, não é? Para que chegue, junta-te aos mais fortes. Se consegues vencer, junta-te aos mais fortes. E eu acho que, neste momento, nesse, nesse, nesse, nessa indústria específica, acho que Portugal está, está a ter um bom posicionamento uh, para com o mercado chinês, pois vai ter um impacto enorme na sociedade.